Prece aos Médiuns Prece retirada do livro Médiuns, obra ditada pelo Espírito Mirames, ao médio João Nunes Maia. Glória a Deus em toda a sua criação e paz aos seres na extensão imensurável da vida. Pai amorável, nos deixei esquecer a súplica nos momentos do exercício mediúnico. Não permitais, Senhor, que nos fuja da lembrança a humildade na hora da oração. Não consistais, força universal, que ignoremos a sublimidade do amor quando servimos de instrumentos aos espíritos elevados. Sabemos que a sintonia é uma lei divina, com a divina presença da justiça. Ajudai-nos, grande arquiteto do universo, a nos aproximarmos do perdão, perdoando, a nos familiarizarmos com a bondade, sendo bons. A nos firmarmos na fraternidade, sendo fraternos. A meditarmos na benevolência, praticando a caridade. A pensarmos constantemente no amor, amando. E pedimos-vos que nos ajude, se assim for o termo, para que, no perdão, não hajam intenções que nos isolem da sinceridade. Que na bondade não haja interesse, para que não fiquemos às margens, com a usura que na fraternidade não haja comércio, para que a amizade não se torne em ato breve. Senhor, não permitais que na benevolência haja convivência, para que a doação não seja vazia, e que no amor, meu Deus, não se envolvam condições que possam alterar essa presença divina no coração humano. Eis que estamos diante de vós, como médiuns e sendo médiuns, para o serviço do vosso serviço, na graça do Mestre dos Mestres. Abençoai os nossos esforços, na frequência e por frequência da vossa ciência. Alistai-nos no vosso rebanho, como ovelhas vossas, chamadas e escolhidas para o grande empenho da vida, educar e instruir. Descei, Senhor, das vossas alturas imensuráveis da perfeição e fazei com que sintamos a vossa presença, pelo Cristo em nós, a nos ensinar as primeiras letras da lei nos escaninhos da consciência, como os primeiros discípulos de Jesus ouviam o Mestre, aprendendo a orar o Pai Nosso, que é toda uma legislação sintetizada em um punhado de frases, que brilham mais que as estrelas que matam mais a sede de justiça que toda a água do mundo, saciando a sede da carne. Permitir, Senhor, que possamos nos entregar a função de mediunidade, na plenitude da caridade, não nos faltando o ambiente do amor para pronunciarmos em conexão com o Espírito da Luz. A paz seja convosco. Portanto, vós orares assim. Pai nosso que estais no céu, Santificado seja o teu nome.